Nesta quaresma, há uma figura importante para, para nós te falarmos hoje. Moisés. Se calhar sabes muitas coisas sobre Moisés, que ele nasceu no Egito, que era israelita, que foi o chefe do seu povo, que tirou o povo do Egito. Mas hoje gostava de falar numa outra coisa. Poderíamos dizer que foi a crise da água. Moisés estava acampado em Refidim com o povo. E a determinada altura, falta água. Escasseia. Imagina-te num deserto sem água, quanto tempo achas que conseguias viver? Bom, se calhar nem um dia. Agora imagina o que é que foi o desespero daquele povo, até do próprio Moisés. Então o que é que acontece? O povo revolta-se e também Moisés põe em questão será que Deus estava ali também com eles? Claro que Deus está. Claro que Deus nunca faltou, muito menos naquele momento. Passam pela cabeça de Moisés e do povo algumas coisas esquisitas. Então, mas Deus não nos matou no Egito, então vai agora matar-nos aqui à sede? Então Moisés faz um gesto profético. Bate com a sua vara numa rocha e dessa rocha sai água. E todo o povo fica maravilhado na tua vida. Quando te sentes nestas dificuldades, num beco sem saída, o que é que tu fazes? A quem tu escutas? Confias em Deus? Vês que Deus está aí ou confia noutras coisas? Boa Quaresma!